Olá, eu sou a Lu da Magazine Luiza, hoje quero te apresentar geladeira refrigerador Electrolux Frost Free duplex 459 L Nox com painel blue os refrigeradores Electrolux são reconhecidos pelo seu design diferenciado e sofisticado possuem compartimentos exclusivos, como o Flexbox, que é um compartimento fechado no freezer para separar alimentos de diferentes tamanhos e sabores como peixes, sorvetes e vegetais. E o Beauty Box, que é um compartimento fechado e removível no refrigerador dedicado a itens não alimentícios. Contam com prateleiras retráteis no freezer e no refrigerador, que facilitam a organização e otimizam o espaço interno. E possuem iluminação de LED. Além disso, possuem puxadores ergonômicos e painel Bluetooth com funções digitais que facilitam o dia a dia, como as funções festa, férias e compras. Se você gostou, o link da página da Magazine Luiza está abaixo na descrição do vídeo. Obrigado um grande beijo e até mais.